Meu irmão, fala para mim uma coisa. 15 minutos sem gozar, 15 minutos sem deixar a mina na mão vai te ajudar? Então você está no lugar certo, fica comigo aqui. Já deixa o like para ajudar o Everton aqui. Se inscreva no canal que hoje a dica está matadora demais meu camarada. Isso vai te ajudar demais a não dar aquela gozada rápida e não ficar com aquela cara de gol contra com a gostosa. Meu parceiro. Quantos truques você já fez para curar sua ejaculação precoce? Quantas pomadas você já usou? Ou que remédio você já tomou para se curar? Procurou por diversos milagres por aí para parar de gozar rápido? E ainda continua passando sufoco, se frustrando porque está derramando leite antes da hora? Então presta atenção nesse vídeo e já se liga nessa dica que já superou todas as tecnologias, remédios e tudo mais. Mas não esquece de dar aquela força pra gente aí no like e se inscreva, porque o que vou te falar hoje é foda. Vou te ensinar umas coisas fodásticas pra você hoje. Só esse truque vai te ajudar a dar aquela trancando no gozo e fazer a mina pedir mais na hora da transa bicho. Quer aprender meu irmão? Eu mesmo já fiz diversas vezes. Mas o que realmente me curou e me faz parar de gozar rápido foi quando comecei a aplicar as estratégias que estão no vídeo aqui abaixo na descrição e nos comentários. Meu irmão este método foi uns gringos que trouxeram para o Brasil. Daqui a pouco vai estourar e vai revolucionar o rolê. Aprendi muita coisa nesse vídeo e me libertei desse mal cara. Então se você está com esse problema igual. Precisa dar uma reviravolta na vida e parar de passar vergonha na hora da relação. Nesse vídeo você vai achar a cura, aconselho você a fazer o mesmo, veja esse vídeo e pare de gozar rápido. Vamos seguir com a dica matadora aqui. As mulheres em geral se citam com uma certa demora, demoram mais que a gente, por isso quando gozamos rápido ela fica muito longe de atingir seu êxtase máximo, isso é frustrante, para você e para ela meu irmão. Uma das principais causas disso é a ansiedade. Que faz com que ejaculamos bem antes e não conseguimos ter o controle. E hoje vou ajudar a você ficar calminho, calminho. Tome a famosa maracugina, que isso vai fazer você se acalmar e ter um pouco de controle na hora de gozar. Ela ajuda muito, por possuir ativos com propriedades como sedativos e calmantes, que ajudam com a ansiedade e o próprio nervosismo. E aí meu irmão, uma outra dica foda também, experimente bater uma antes de transar. Isso vai te ajudar a não gozar na hora de ter relação, porque você sentiu um leve prazer antes e vai favorecer um controle maior. Isso vai ajudar você a ganhar um tempo e não gozar rápido. Agora te falo o seguinte, toda a vergonha, frustração, autoestima baixa, medo de chegar naquela mina gostosa podem acabar facilmente com esse vídeo que deixei aqui na descrição. E nos comentários meu amigo. O processo é muito fácil e os resultados são muito rápidos. Você assiste o vídeo e depois recebe um guia para começar a aplicar. É muito fácil. Pode ser feito por você mesmo na sua casa. Então assiste. E mude sua vida meu brother. Fico por aqui. Espero ter ajudado e me conta que nos comentários se está aplicando já. Tamo junto. Abraço.